E então, Mateus, cabe aqui a nós começarmos esse processo maravilhoso. Bem. O que será que eles vão trazer para nós hoje de contribuição, de esclarecimento? Hoje, ao longo do dia, eu senti algumas mensagens né, que seriam o centro da, da minha fala hoje. E eles têm trazido com muita força para mim esse movimento de que nós estamos com grande expectativa pela chegada deles em 2023, né? Porém, o que eles mais têm me comunicado e trazido né nessa, nessa etapa que a gente está passando agora é que, na verdade, o primeiro contato e o primeiro retorno deles vai ser através de nós mesmos, né? Nós nos transformaremos nos estelares. Nós nos transformaremos nos avatares. Nós nos transformaremos nos cristos encarnados aqui. Então, o primeiro retorno dos seres estelares é através de acoplar essas consciências em nós mesmos. Como muitos de nós aqui já Desenvolvem em algum nível, mas será uma integração completa de consciências. Né? O nosso eu superior ele já é um ser estelar, ele já é um avatar, ele já é um ser crístico. E o que vai acontecer a partir do ano que vem é muitas das sementes estelares florescerem, deixarem de ser sementes, e se tornarem estelares, completamente. Então, o que eles têm me trazido nos últimos dias, e o que eles me trouxeram para falar hoje, é que vocês que estão aqui, são os seres que vocês estão esperando. E vocês, aos poucos, receberão é, o caminho para descobrir como acessar isso, né, como desenvolver isso. Hoje eles me disseram: você encontrará o caminho e vai ensinar o caminho para isso. E a gente vai passar por uma janela de como a gente já vem falando muito e já vem fazendo de purificação, né, dos corpos, dos primeiros corpos aqui, né, emocional, mental. A Beth já tem trabalhado muito forte nisso também, né, com as pessoas do grupo dela. E 2023 vai intensificar muito isso, porque ele é um ano de, ele tem uma energia de revelação. Ele tem uma energia de muita luz e quando vem muita luz, a, a, ilumina aquilo que está, né, dentro de nós. Então existe um processo agora em dezembro, janeiro, principalmente fevereiro, muito forte assim de, de, de purificação. Inclusive, Vital Frost e outros já trouxeram algumas canalizações sobre essa purificação a nível planetário também. Mas é sempre um reflexo do micro para o macro. Se está acontecendo isso a nível planetário, vai acontecer dentro de nós também. E, então, essa é uma etapa. A gente teve a etapa 2023, 2022 foi a etapa do despertar da consciência, das pessoas começarem a entender esse processo, começarem a olhar para isso, começarem... A olhar para a espiritualidade, se reconectar com essa parte do seu ser. Né? É o primeiro estágio para muitos, né, o despertar em massa. Esse, a segunda fase da ascensão, então, é a purificação dos quatro corpos, né? que vai acontecer agora, nesse princípio de 2023. E a partir dessa purificação, os arcturianos sempre dizem que uma, a limpeza eleva. Porque limpar deixa a gente mais leve. E aí a gente vai subindo de frequência. E nessa elevação que essa limpeza vai trazer, aí a gente vai começar a acessar o outro processo depois da purificação, que é o processo de ascensão. E aí teremos janelas de ascensão, né? Não sei se vocês têm uma informação concreta aí de períodos, mas me disseram que aí por meados de fevereiro, mais ou menos, a gente vai ter aí uma janela de. Eles chamam de interseção de dimensões, né? onde o véu vai ficar bem, bem curtinho e tem uma janela para quem está perto já, pum, né? dá um pulinho para cima e vai para <risos> a quinta dimensão. Então, a gente tem essa oportunidade ainda dentro de 2023. São várias questões que, que vão acontecer. Realmente é um ano místico, um ano que pode ser extraordinário e vai ser para muitas pessoas. Né, para quem está acompanhando aqui, principalmente está se conectando com essa energia, eles têm me trazido que, a depender do processo de cada um, né, do olhar de cada um, pode transformar 2023 num divisor de águas profundo na caminhada de ascensão. Sim, eu, eu sinto que 2023 será um ano realmente divisor para aqueles que escolherem. Né? Porque tudo depende da nossa escolha. E nós já sabemos que há uma massa de pessoas que já estão escolhendo. E que essas pessoas darão mais um passo. Né? E que 2023 as energias que estão chegando são todas muito mais incúlcidas do que as que chegaram até agora, porque existe é, uma gradação, né? as frequências elas vão chegando, e à medida que a gente vai incorporando essas frequências, elas vão podendo ser atualizadas, né? em um nível mais alto, porque cada vez que nós, como indivíduos, recebemos e integramos essa energia, nós mudamos a nossa frequência. Mudamos a nossa vibração, a forma de estar aqui, a forma de ver as coisas, a forma de vivenciar cada experiência. Aí nós estamos prontos para o próximo passo. E mais uma elevação da nossa frequência. E assim sucessivamente. Então, com esse ano a gente teve muita limpeza e a gente teve muita... É, chegou muita luz. E muitos de nós, ao fazermos a limpeza, abrimos espaço para luz... Então, em 2023, quando a luz chegar mais forte ainda, nós ainda vamos incorporar mais ainda, né? integrar mais essa luz, então expandir mais. E quanto mais a gente expande, mais a gente modifica todo o nosso entorno e toda a modificação da frequência do planeta. Kiara amada. Getting. Oi, meus amores. Oi, lindezos. Oi, lindeza. Eu não sei se eu estou com microfonia. Uh, Beth, tu não está com um pouquinho? Não. Meu amor. Matheus, tu ouviu alguma coisa? Eu não ouvi nada. Tem uma interferência. Não? Tem uma interferência. É, uma não não coisa não sei se é sua, não sei se são as naves, não sei se são os motores das naves. Não sei. A <risos> Kiara é geralmente tem essa questão aí com os arturianos. <risos> vamos, né, é, vamos colocar aqui. Né? A Chiara tem esses problemas. Tô brincando não, Isso não é um problema. Não. Na verdade, ah, isso é uma expansão, Chiara. É, é uma expansão. Uh, na verdade, gente, vou explicar até. Eu gosto de explicar, né? Uh, os Arcturianos, eles a, a gente tem uma coisa tão aberta assim que eles tentam falar através da minha voz mesmo, sabe? Só que eu vejo que eles falam por códigos, é tipo uma linguagem elétrica. Então, eles ficam tentando adaptar. O que, que eu percebo? Os meus aparelhos eletrônicos, é como, se, é como se a voz deles fosse entrando nos fios. Então, assim, eu vou trocando de aparelho, Uh, para ver se eu consigo. Então, às vezes eu faço live no celular do meu marido, às vezes no meu, às vezes no computador, para tentar enganar, mas não dá, entendeu? Porque entrou já, é como se... Eu visualizo, assim, como se... Uh, assim, circuitos elétricos pentadimensionais entrassem ali, para eles terem já um caminho para falar. Mas agora eu vou pedir, amados arturianos, para vocês baixarem o volume, tá, queridos? Das naves, dos códigos. Vocês estão no volume 8, amados. Vocês estão no volume 8, cadê? Aqui. Vou pedir para vocês baixarem para o volume 3, tá, queridos? A interferência para audição humana, tá? Para ficar bem baixinho. Não vou baixar, nada. É assim. Baixou? Baixou, né? Achou? Não, ainda está aí. Mas eu acho, Kiara, <risos> que isso é uma característica sua hum. enquanto canalizadora. Né? É como se você materializasse né? essa informação audível para nós. Uhum. O que eu acho ótimo. Né? Porque acho o ótimo. que a gente está sempre chamando a atenção das pessoas é, gente, o que menos importa aqui são as palavras que a gente está dizendo. O importante mesmo é a energia que está acontecendo. É a frequência a qual nós estamos entrando em conexão. São os códigos que nós estamos recebendo. Quando a gente está muito ligado ao que a gente está ouvindo né, cognitivamente a gente está como se estivéssemos bloqueando que as outras frequências, outras frequências fossem recebidas, né? como os códigos, né? as nossas células elas vão estar, digamos assim, meio embaçadas para receber, porque a gente está só com as células do cérebro em funcionamento. E a gente precisa estar tá disponível integralmente, como seres multidimensionais que somos. Então, quando a Kiara traz né, essa, essa frequência, e às vezes elas se tornam altas, isso é maravilhoso, porque ela embota nossa mente, a gente vai ficar aí doidinha querendo entender, mas a gente não vai entender, porque a gente não vai conseguir ouvir a gente vai entender num outro nível, numa outra percepção, numa outra expansão do ser. Exatamente. Então, gente, relaxa aí, tá? E vamos receber o que essa live trouxer para gente. Porque a gente só se colocou à disposição para estar aqui com vocês e podermos acessar este campo. Então, assim, só relaxem, percebam de tudo que está aqui, porque os nossos amados estão aqui, não só os Arcturianos, mas toda essa egrégora de luz, né? trazendo para a gente tudo que a gente já pode receber. Então, vamos receber, vamos receber. Gratidão, Beth, gratidão, Matheus, e gratidão a esses seres maravilhosos, por todo o amor de vocês. E agora, né, eles querem trazer aqui uma mensagem só para ajudar a aclarar, né? tem algumas coisas sobre o mês de dezembro. Então vamos lá, né? <risos> Saudações, amados irmãos estelares. Nós somos os Arcturianos. As mensagens podem ser até parecidas, mas elas estão captando ondas diferentes, trazendo códigos diferentes. E também estão entrando em humanos diferentes. Por cada canal, nós atingimos um certo número de pessoas. E o nosso objetivo é exatamente este. Estar trazendo luz e esclarecimento para vocês que estão na Terra. Amados, este mês é intenso em energias. Elas ficaram mais intensificadas no portal 1212, pois ali houve um alinhamento em diversas outras galáxias também. E vocês recebem essas energias e às vezes é confuso... Porque ela mexe com o emocional de vocês. E quando mexe com o emocional, vocês tendem a ir para o racional. Vocês tendem a tentar calcular e racionalizar o que está acontecendo. Por que, que vocês fazem isso? Porque vocês estiveram em um planeta tridimensional, por eras e eras. E, eras. e vocês desenvolveram uma verdade de que se vocês souberem racionalmente tudo o que está acontecendo, vocês dominam aquilo. E aquilo não pode te machucar, te atingir. E esta era, esta época de transição, ela traz algo diferente pois na verdade muitas coisas que estão acontecendo não tem nenhuma referência histórica e vocês ficam confusos e não encontram explicações racionais para o que está acontecendo. Amados, já falamos antes e gostamos de repetir. Deem um tempinho para o seu racional por mais difícil que seja, jogue ele para o lado. Quem sabe vocês relaxam e recebem os códigos e as energias de luz que estão disponíveis, sem entender nada. Quem sabe? Isto seria um experimento para vocês, né? Soltar-se, deixar-se levar, navegar nas ondas energéticas da transição planetária. E é isso que viemos aqui pedir para vocês. E por que estamos pedindo isso? Porque aqui de onde nós estamos, das nossas naves, dos nossos planetas, todos estamos emanando luz para vocês. E quando vocês racionalizam, vocês interrompem certos fluxos de códigos de energias que só conseguem passar se a sua mente estiver relaxada. São códigos especiais, eles vão direto para o coração, para o seu cardíaco porque eles estão expandindo outras áreas do seu ser. Na verdade, eles estão abrindo os outros chakras além dos sete que vocês ainda não conhecem. E se vocês ainda não conhecem exatamente, isso é bom para nós porque daí vocês não vão ficar visualizando a localização onde aquela luz deve penetrar e se inserir. E assim, vocês abrem caminho para que nós trabalhemos em vocês. Portanto, amados, deixar o racional de lado neste momento, neste mês de dezembro, principalmente, sentir os códigos, recebê-los e deixar ir é maravilhoso para nós. Vocês facilitam o nosso trabalho profundamente, nem sabemos dizer o quanto. Mas é difícil para vocês. Por isso estamos aqui para esclarecer que é bom... Estar em amor sem ter que pensar sobre isso. É bom fazer isso de vez em quando. E vocês assim evitam também o processo de ansiedade. O processo de ansiedade vem do raciocínio. É o raciocínio que leva vocês para um círculo vicioso de respostas, perguntas e respostas. E quando vocês não encontram a resposta, vocês ficam mais angustiados, e isso se torna algo que suga realmente o seu potencial energético de receber códigos de luz. É por isso que estamos falando nas canalizações o quanto é maravilhoso você ir para a Mãe Terra, você estar se conectando com a natureza, tomar sol, tomar água, andar de pés descalços, passear, deixar as coisas acontecerem, se divertir, rir. Todas essas coisas são atividades que desaceleram o seu raciocínio, e é quando isso acontece que nós trabalhamos e inserimos os novos códigos de luz. Esta mensagem é simples, amados, mas é profunda, porque nós ouvimos muito de vocês perguntando o que eu faço para lidar com tanta ansiedade? Como eu posso fazer para me acalmar? Eu não quero ficar tão agitado E nós estamos trazendo aqui. Busquem a natureza, busquem se divertir, pelo menos esse mês, se for possível, apenas para que nós possamos trabalhar. Não somos só nós que estamos falando, os arcturianos, existem outros seres aqui. Várias raças alienígenas, de vários planetas, alguns vocês nunca nem ouviram falar. Cada um de nós está trabalhando em cada um de vocês, sem exceção. Vocês estão amparados além da conta. Portanto, a única coisa que pedimos é confiem em nós e se deixem levar. Se vejam como se estivessem realmente surfando numa onda. Como se vocês não pudessem controlar. E que toda vez que vocês tentam nadar e controlar... A correnteza te leva para um outro ponto... E você se desgasta muito. Imagine que você para de nadar... Fica em cima da sua prancha... Como vocês chamam... E deixa a onda te levar. É mais confortável... Você não precisa se esforçar... A onda vai e vem e daqui a pouco ela te larga na beira da praia em segurança, feliz, tranquilo. Portanto, amados, vocês podem utilizar esta imagem se quiserem. Deixem-se levar pela onda e saibam, este mar é todo seguro, todo ele é bem Raso, como vocês dizem, vocês não vão cair da prancha e afundar. é bem rasinho. É só porque queremos que vocês possam se divertir, descansar, aterrar e estar em conexão com a mãe Gaia. Andem de pés descalços, isso é maravilhoso para nós e para vocês. Nós amamos vocês profundamente incondicionalmente. Nós somos os Arcturianos e outras consciências de luz e amor. E assim é, e assim é, e assim é. Gratidão, amor. A esses seres amados que chegam até nós dessa forma carinhosa, irmão, acarinhando os nossos corações, tocando-os com a beleza dessa fala amorosa. Eu sou muito grata por ter descoberto o meu caminho, o meu propósito e poder levá-lo adiante. E neste caminho encontrar essas criaturas lindas que estão aqui. Nós e vocês. Então, assim, há uma expansão cardíaca e há uma expansão de gratidão. Como é esse essa é? dia que está aí no tá seu coração agora? Conscientemente nós podemos fazer o nosso processo. O nosso, nosso trabalho né, de despertado, é... a gente está de consciência, todo o nosso processo é de consciência. Eu acho que agora a microfonia, essa coisa deve estar aqui no meu microfone, né? Porque aqui está com o microfone ali lá fechado. <risos> como a Marise me disse que estava ouvindo lá, essa questão toda de também pós-metálica comigo, então tá, vamos lá. O, o nosso chamado, o chamado que a gente recebe do Ser das Estrelas, não é à toa que a gente chama de expansão da consciência. E o processo da expansão da consciência é fazermos as coisas coisas, Consciência. A expansão da consciência não é a gente continuar fazendo as coisas na inconsciência. Não é fazer as coisas de forma automatizada, como estávamos acostumados. Não é fazer as coisas seguindo os padrões e os condicionamentos antigos. A expansão da consciência é quando nós nos assenhoramos de quem somos e passamos a fazer escolhas conscientemente. E essas escolhas conscientes é que nos levam para a quinta dimensão. São elas que nos tiram da terceira dimensão. Não que a terceira dimensão seja um horror. Afinal de contas, nós estamos aqui, viemos aqui, escolhemos estar aqui para fazermos este processo de transição. Então, é muito importante que a gente tenha consciência de que nós estamos num momento mesclado, onde nós estamos na terceira dimensão, ascendendo para uma quinta dimensão. Isso significa que a terceira dimensão ela precisa ser vista. A gente não pode pegar a terceira dimensão e colocar embaixo da a gente não muda isso. A gente não faz o um movimento interno de transformação e transmutação. Agora, a gente precisa estar como observadores observadores de nós mesmos de como estamos vivendo, de como estamos olhando e nos portando a cada momento, a cada situação. Aí é que a gente faz um grande movimento que a gente precisa. Quando o mundo parece que está ruindo e que toda a nossa volta está desmoronando, e a gente escolhe olhar e desmontar. Terceira dimensão, eu já te reconheço, eu já sei que é uma ilusão. E eu posso, neste momento, a partir do meu espaço interno, acessar a paz, a paz e olhar para tudo isso de forma tranquila. Gente, quando a gente muda a nossa postura e escolhe olhar no espaço de paz... Toda a situação muda. Primeiro, porque a gente não vai para reação, né? a gente não vai reagir com aquilo que está acontecendo. A gente não vai para espaços de de dualidade. Primeiro de tudo na nossa vida é encontrar o seu espaço de paz. E a partir daí, olhar para o mundo, olhar para as situações, olhar para todas as criaturas. É assim que a gente faz o movimento de modificação da nossa frequência energética. E aí eu me lembrei que quando os meus filhos eram pequenos, né? Criança apronta, né? E eu tinha duas meninas com um ano e meio de diferença. De vez em quando elas viravam e estacou. É, e eu tinha uma regra. Eu nunca batia dos meus filhos se eu estivesse irritada. Então elas me tiravam do céu. Eu estava possessa, queria esganar as duas. Mas eu botava elas para tomar banho. me acalmava, <risos> podia até dar uma sapecada nas pernas dela, né? naquela época eu podia bater em criança, nunca, nunca espanquei não, mas dava uma, uma sapecadinhas assim, depois que eu me acalmava, eu nunca dei uma palmada nos meus filhos irritada, por quê? Porque eu sabia que eu podia perder a medida, e aí não seriam só umas palmadas, né? Então, eu tinha essa consciência de que eu poderia exacerbar. E isso, eu trago para vocês esse exemplo, para que a gente perceba que a gente precisa se conhecer. E a gente precisa fazer essa escolha. Eu poderia bater nas minhas filhas... Né? naquele momento que eu estava irritadíssima, porque elas estavam viradas no estupor, mas eu escolhia não bater. Era uma escolha. E era uma escolha consciente, porque eu sabia que eu podia extrapolar. E eu não queria extrapolar. Então, isso é para a gente usar na nossa vida cotidiana. Sabe? Acha que vai extrapolar, vocês acham que eu não extrapolei? Eu já extrapolei muito, tá? É, não nesse, nesse caso, eu não batia, né? mas assim, com palavras, eu já falo muito, não com as minhas filhas, mas com, em algumas situações da vida. É, hoje, eu já não extrapolo, porque eu já faço um movimento consciente de ir para paz do meu coração. E exercitar isso me levou para um outro espaço de conhecer a mim mesma. Então, às vezes, as coisas estão me, me mobilizando internamente eu não percebi ainda o que é. Então, a gente para, reflete e vê o que foi que tocou na gente. A gente diz assim, ah, não aconteceu nada, aconteceu alguma coisa. No nível, às vezes, subliminar, né? e que não foi direto, mas que tocou em alguma coisa nossa que está lá guardada, e que maravilha veio à tona para a gente olhar. Tudo aquilo que chega para nós e nos incomoda é um presente, porque a gente pode observar, e ao observar nós podemos Modificando, modificar, escolhendo diferente. Acredito que vocês também têm essa mesma percepção. Com certeza. É, são os espelhos, né? A gente aprende muito isso nos relacionamentos. Sim. Quando a gente começa a se relacionar com mais intimidade. A outra pessoa começa a espelhar as nossas questões, porque misturam os campos. E a outra pessoa começa a se tornar um gatilho para você se conhecer. Então eu sempre digo, né? Você quer se conhecer profundamente, se relaciona e né, vai trazer todas as oportunidades de autoconhecimento possíveis. E só que não é só em relacionamentos amorosos. Sim. Todas as pessoas que chegam na nossa vida, elas têm uma missão de nos mostrar algo. E hoje eu olho, e trazendo ainda o exemplo dos relacionamentos, eu olho para as relações que eu tive e eu tenho total clareza do que cada uma delas veio me trazer. Não, tal, tal pessoa veio para me ensinar tal coisa. A outra pessoa veio para me ensinar tal coisa. A outra veio para me mostrar um aspecto meu que era tal aspecto. Mas, para isso, eu preciso estar no estado que a gente chama de desperto. Desperto, alerta. Né? O tempo todo, quando as coisas acontecem, eu entro num processo reflexivo. É, por que foi dessa maneira? Por que eu agi dessa forma? Por que eu me senti dessa forma? Porque a outra pessoa está agindo dessa maneira né? comigo? Porque sempre pode ter a ver comigo. E quando você entra nesse estado, você sempre está em oportunidade de aprender. Sim. A todo momento. A todo momento. E a 3D ela é, é para isso. É para revelar esses nossos aspectos nesse espelho tridimensional para que a gente possa começar a ressignificar cada pedacinho disso. Ah, três pessoas num período de tempo me rejeitaram. Porque será? Né? Será que eu não tenho um padrão de rejeição da infância de outra vida? Né? Eu tive esse processo e foram cinco. Parecia que estava num looping. Aí faz um, uma regressão, né? Tá lá, tá lá o pontinho, o acontecimento em si. E vai se repetindo por toda a tua vida até você entender e ressignificar, liberar. Então, muitas vezes, a gente se sente dando voltas no nosso processo evolutivo porque tem alguma coisinha ali que está voltando, voltando, voltando. E o nosso subconsciente ele é um grande soldado. né? Ele trabalha 24 horas para te mostrar aquilo que está dentro de você. Tem gente que tem raiva do subconsciente. Eu amo ele, que trabalha para mim 24 horas. Ele tá sempre ali, guerreiro, né? Eu fiquei já com muita raiva do meu subconsciente. Eu é queria que quer fazer, fazer uma cirurgia, eu Eu queria fazer uma cirurgia e tirar o meu subconsciente. Lobotomia. Qualquer Menino coisa. De... Menino, né? Até uma banda. Depois eu entendi que ali tinha mais coisas, né? Coisas de vidas passadas, assim, a nível energético, espiritual, mental. Uh, o subconsciente é muito mais do que a tua infância escondida, as tuas sombras. Ele pega outras é, vidas, também. né? O, o Freud deu uma olhada nisso, mas o Jung falou Foi, bem também. sobre isso. Então, realmente, é. o subconsciente é... Uh, mas agora que a gente já está num momento mais desperto, né? a gente consegue perceber que o subconsciente tem que ser limpo também, né, para que a gente possa dar os saltos evolutivos. E aí é maravilhoso, fica mais fácil de continuar. É. Obrigada, Matheus, muito lindo o que você falou. Gratidão. Eu e Kera falamos ontem sobre amar esse processo de limpeza. Porque, bom, vamos imaginar, a gente faz uma comparação do nível físico. Tem pessoas que ficaram, vamos dizer, 30, 40 anos sem fazer nenhum tipo de processo de reprogramação. de É como se a gente fosse ficar 30, 40 anos sem tomar banho. Como ficaria o nosso corpo físico? Assim está o nosso emocional. Então, ele vai necessitar o processo, de recuperar esse, esse tempo todo que foi acumulando coisas, né? E aí, por isso, que cada um vai ter o seu ritmo, vai ter o seu tempo de processo e vai aprender a fazer isso diariamente. Agora, a gente está num processo de aprender a ter práticas diárias de limpezas, de, de purificações e de espiritualidade. Tem que trazer isso para o nosso dia a dia. Nós passamos por um período na humanidade que a gente tinha espiritualidade dos finais de semana. Tinha lá um evento, tinha lá um retiro. A gente ia no final de semana se iluminar. E aí passava a semana toda, voltava para o processo idêntico a antes, aí no outro final de semana, uhul, me iluminei, e aí voltava de novo. Estamos caminhando para um movimento que, para a gente fazer o que a gente quer fazer, a gente tem que ter uma prática diária. Para que a gente, como a Beth falou, mude o nosso estado e viva num outro estado o tempo todo. Porque senão a gente sempre fica... Eu fui para 5D, voltei para 5D, voltei Vou e voltei. Não, eu sou 5D no sábado, na segunda-feira, volto a ser tridimensional. E vou fazendo esse movimento de vai e volta. E é muito normal no começo, né? A gente vai, e volta, e volta e E não é aquele, aquele desenho que a gente tem de que a Kundalini sobe uma vez, vai reto pra cima e ilumina. E vai fazendo isso aqui. Sobe um pouquinho, volta, sobe mais um chakra, volta, sobe mais um, volta, sobe mais um, volta. A Ayahuasca ensina muito isso, né? Porque a Ayahuasca ela vai, aí ela volta. Então, para a gente conseguir fazer todo esse processo de, de, de purificação e de movimento que a gente precisa para mudar o nosso estado real, precisa transformar isso numa prática diária. De... E ah, vou tirar 30 minutos do meu dia para fazer isso. Sim, vai funcionar, vai ser muito benéfico, mas tem que trazer uma espiritualidade para todos os momentos da tua vida, uhum. porque não é só naquela meditação ascensional que você vai aprender. Lá no teu trabalho, lá na tua família, ali naqueles aspectos que trouxerem ali, é onde você mais vai aprender. Uhum. Porque é onde mais vai testar o teu novo estado de ser. Né? É muito fácil ser espiritual no ritual de Ayahuasca, onde está todo mundo vibrando luz e amor. O mais difícil é no meio da, do processo mais tridimensional, você conseguir ter um estado diferente, estar desperto no meio, ali, e ser esse ser trabalhador da luz. No meio desse processo, eu vivi isso dentro do corporativo por dois anos, né? E foi o meu maior aprendizado, sim. porque ali sim era desafio construir um novo Estado, assim, sim. vencer o ambiente né? e tentar interferir nele. Então, é, é, quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente vai estar ascensionando o tempo todo. Sim. Porque todo momento a gente vai estar tentando reprogramar nossos comportamentos, e nossos estados em relação a que, que a gente agia antes. Que lindo é observar quanto a gente muda. Aí repete uma situação na tua vida, a espiritualidade coloca de novo, né? Aí você, nossa, olha como eu me comportei diferente do que um ano atrás quando eu vivia essa mesma coisa. Esse é o momento mais lindo né? da gente perceber. E a gente, gente precisa é, é. reconhecer esse, esse momento. Reconhecer é. o nosso caminho, E festejar a cada passo que a gente dá. Eu vou dizer uma coisa, uma vez que a gente conhece o caminho, a gente pode até escorregar, mas a gente já sabe como voltar. Então a gente Sim. nunca volta comigo. A gente não volta lá para o início. Não. Então vamos comemorar. Diga aqui, Arinha. Eu ia contar uma experiência muito estranha que me veio aqui para vocês, porque eu não sei o que, que significa, eu vou pedir a ajuda dos universitários, a Beth e o Matheus. Gente, essas coisas assim, né, de manter a, a, a luz, né, quando a gente está em tudo que é parte, né, daí eu não sei realmente o que, que me deu, eu nunca vou no cabeleireiro porque eu não gosto, mas eu tive que ir, tá? E aí, em dezembro, tá? No shopping, no shopping. Era mesmo, a pessoa tava querendo. Aí aquela paderna em assim, gritaria, as pessoas falando sobre isso, não interessa. E eu, eu comecei a entrar num desespero, assim. Eu tinha vontade de correr, e daí por cima o cabeleireiro começou a puxar meu cabelo. <risos> pra ajudar. E eu comecei a entrar. Eu acho que se alguém me visse com raio-x eu tava fervendo, assim, de tão braba. E aí eu pensei assim, meu Deus me ajuda, por favor me ajuda, meu Deus me ajuda, alguém arquituriano, qualquer um me ajuda. E aí liga -se, liga -se, eu liga. desdobrei um pouquinho, rapidinho, desdobrei. Eu nunca tinha passado por isso. Eu olhei para um ponto fixo e de repente eu não tava ali. Eu tava um pouquinho... Eu não sei, tava de... Não é que eu me via de cima, assim, como as pessoas descrevem. Não era isso, mas eu não tava bem ali, sabe? Eu fiquei... Um, e eu não conseguia parar de fixar aquele ponto. Um pontinho, assim, que eu fiquei olhando. E fiquei um tempo, assim, eu acho que durou uns três minutos, assim, duas vezes. E depois eu voltei. Você sabe o que, que é isso? Eu achei muito estranho. Mas nunca tinha acontecido, mas é que estava muito forte mesmo. Eu acho que eu estava entrando em, em, em angústia profunda. Eu não sei o que aconteceu. Já que aconteceu com vocês. Já me aconteceu em uma situação extrema de medo. Né? Onde eu estava sozinha em casa e entraram dois homens à noite de madrugada. E acenderam a luz no meu quarto. Eu estava dormindo. E naquele momento, eu acordei. E o interessante, né? eu acordei e não abri os olhos. Eu acordei, tive a consciência de que tinham pessoas no meu quarto. Me movi, né? fazendo de conta que estava dormindo. Fazendo de conta. <risos> um o medo, um medo já tinha tomado conta da criatura aqui. Uhum. E a minha primeira fala foi assim, Jesus, me ajude. E nesse momento eu me desdobrei. E eu então. estive no, no centro espírita que eu frequentava naquela época. Era, o centro era uma casa antiga, então tinha assim, aquele corredor na entrada, onde era a biblioteca, a biblioteca não, a livraria. Né? Vendia livros. Uhum. E Jesus vinha assim, meu encontro. Né? O meu encontro e eu não esqueci essa cena que foi muito forte e quando eu voltei não tinha mais ninguém na minha casa então é, foi assim uma experiência que me marcou Incrível. me marcou porque hum. no momento de angústia né eu fui completamente acolhida, amparada e protegida. Quando eu voltei a mim, né? Quando eu voltei lá para o quarto, é claro, eu tremia completamente. Eu precisava ir ao banheiro fazer xixi uhum. e eu precisava levantar. E então eu levantei não tinha mais ninguém em casa. Aí eu liguei pro vizinho e tal e eles vieram e eu fui dormir na casa deles e tal. Mas assim, foi uma experiência muito profunda e muito intensa. E a gente não tem noção de quanto tempo aquilo aconteceu. Né? Porque eu fui, eu, eu sabia que eu estava, mas eu não estava. Isso é multidimensionalidade, né? Ou projeção, não sei que nome dá. Mas... Né? A, gente, a gente consegue viver essa, essa experiência em situações, digamos assim, extremas. Você estava saindo do seu padrão vibratório, né? Você estava você uhum. entrando num padrão que você não queria voltar, você não queria estar ali. E quando a gente pede ajuda, a gente recebe ajuda, a gente. Eu não deixar a dor, né? Que a gente recebe. Por quê? Porque a gente conecta com aquela frequência aquele uhum. ser, aquela consciência com quem a gente tem afinidade, ela consegue chegar até nós, porque a gente abre a porta. Né? Uhum. A gente abre uhum. a porta. Então, às vezes, a gente fica nessa de que, ah, não vou pedir, ah, porque não vou incomodar. Ah, porque, ah, porque é bobo isso, porque é... porque é fútil, não sei o quê. É acontecendo, tu tá sentindo, né, Ele já tava ali há três horas, eu tava ficando muito, e eu pedi ajuda e eles me ajudaram, eu achei de uma amorosidade tão grande, e isso que a Beth falou foi tão bonito, porque acho que é bom trazer isso para cá, pra gente, pra todo mundo saber, né, peçam ajuda, quando vocês sentirem em perigo ou angustiados demais, peçam pra eles, eles vão fazer alguma coisa para ajudar vocês, e... Nossa, o que a Amanda fez com a Beth foi... Nossa, coisa linda, Beth. Vontade de chorar mesmo. Coisa mais linda. Meu Deus. Ele nossa. nunca me desamparou. Nunca. Não foi uma nem duas vezes que eu chamei por ele. Foram muitas vezes. Em todos os momentos de dor e desespero, eu também já passei por isso. Foi por ele que eu chamei. E foi ele que me atendeu. Então e é com ele que eu converso o dia inteiro então assim, tudo bem tem os outros todos, tá? Uhum. tem os outros todos que eu não mereço. não fiquem com ciúmes não fiquem com ciúmes mas é com ele que eu converso, tá? Então, assim, sabe, sabe aquele uhum. amigo de pé de ouvido? Uhum. Né? Aquele uhum. amigo que você fala todas as horas, que está sempre ali disponível para você? É ele. Uhum. Uhum. Maravilhoso. Ela chama a Cândido Miguel sempre. Maravilha. E sempre atende. Gente, eles atendem. Miguel também atendem. Eu tenho histórias. Eu também São Germain e os arturianos Eu tenho histórias. E se eu for contar para vocês, vocês vão rir da é solução que chegou na minha vida nos momentos em que eu estava no chão né? nos momentos em que a minha mente não enxergava uma solução Porque existem momentos na nossa vida aqui na terceira dimensão que a mente ela não traz a solução que ela não conhece ela vai buscar soluções lógicas. E, às vezes, a solução não é lógica. Ela está no campo quântico, ela está lá disponível. Só que a mente não acessa essa informação. Né? E quando a gente se abre para receber, por exemplo, a Kiara pediu ajuda, ela nunca imaginou que a ajuda vivia dessa forma, né dela fazer esse desdobramento e se tranquilizar, se acreditar e voltar. Então, assim, pede, pede, porque vai chegar coisas incríveis para você no campo quântico das infinitas possibilidades, que não é a sua mente que vai dizer. Um exemplo muito claro que eu gosto muito de repetir é a questão da gente querer comprar um carro, né? A gente quer um carro novo, mas a gente sempre diz que a gente vai comprar um carro novo. Repara, quando a gente quer alguma coisa material, né? a gente diz assim, eu vou comprar. Né? Eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma comida, eu vou comprar uma casa. E aí a gente fecha todas as outras possibilidades daquilo chegar para a gente. Porque a nossa mente lógica diz que a gente precisa comprar. que para comprar, a gente precisa juntar o dinheiro como é que a gente junta o dinheiro para? A gente acredita que tem que ser através do trabalho. Então, eu preciso trabalhar, aí a gente vai fazer todas essas histórias que estão por aí, faz uma planilha e diz assim, não, porque todo mês, se eu juntar X e não sei o quê, e for juntando... No final de tanto tempo eu tenho dinheiro para dar de sinal ou dar de entrada ou se eu trabalhar mais tantas horas eu consigo ter um X para pagar a prestação e a gente fica nessa, nessa história de querer que a nossa mente traga a solução para que a gente adquira aquilo. Gente, as coisas podem chegar das formas mais inundadas possíveis. Para se ter um carro novo, não precisa ser comprado. Não necessariamente, ele até pode, mas não necessariamente. Quem garante que você não ganhe no shopping? Agora mesmo, na época de final de ano. Fui no shopping hoje, comprei várias coisas e a moça me disse assim, você sabia que, quando você quanto, acho que é 250 reais em nota, você vai comprar uma BW? Aí eu disse, olha o Silvano. DMW, vai mas... ser ele disse: pronto, já ganhou, minha mãe. <risos> Por que não? É, Por que não? Receber, sabe? Receber receber uma herança, uma doação, um presente. Eu sei de uma pessoa, ela me contou uma vez, a gente fala sobre isso. Ela disse assim: ela ganhou de presente um apartamento de uma pessoa que ela nunca imaginou que fosse dar um apartamento a ela. A pessoa por que, pensa, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? não. Tem infinitas possibilidades Só porque a gente não se permite A nossa mente não vai imaginar Que a determinada pessoa Vai simplesmente Dar de presente ou um carro uma joia Ou seja lá o que for a única coisa que a gente não vai conseguir de fora é o processo íntimo. Esse é nosso. E a gente tem que fazer. Então, vocês podem assistir todas as lives do mundo. pode fazer todos os mantras do mundo. Se você não fizer o seu processo, não sai do lugar. Porque vai ficar só aqui. Uma mente. E o processo é no coração. Já os cientistas comprovam né, que nós temos elétrica e magneticamente mais pulsos no coração do que no cérebro. Eu não me lembro a quantidade, mas eu acho que é 5 mil vezes mais. Né? O nosso coração tem pulsos elétricos. 10 mil, 10 mil né? Então, gente, é para aqui, ó, sai daqui, vai para cá. Então, quando a é era estiver aí falando com todo esse ruído aí dos motores arturianos, <risos> aproveita e sai da mente. Vamos lá, Nave, vamos lá. Ei, olha os controles. Pessoal, eles adoram quando eu rio. Quando eu rio, eles começam a falar... Vamos lá, pessoal. Liguem as naves, os motores. É, isso aí. Vamos lá. Obrigada. Tá vendo? <risos> Nós amamos vocês. Cada vez mais o nosso coração se expande de forma que vocês cabem lá assim, de forma bem focada e da cabem com mais gente deixa o seu comentário curta, não esquece de dar um joinha aí gente, que isso faz toda a diferença no YouTube, deixa seu comentário compartilha com os amigos se inscreve no canal vamos fazer a festa da expansão da consciência neste planeta lindo. beijo no coração gratidão beijo. meus amados, como vocês e até mais é...